Você conhece o Matemática Pop? É um conjunto de redes sociais com o objetivo de criar e compartilhar conteúdo relacionado a conceitos matemáticos, preparação para o Enem, desafios matemáticos e, é claro, uma pitada de cultura pop. Inscreva-se no canal do Matemática Pop no YouTube e siga os perfis no Twitter e Instagram. Matemática Pop em matemática.pop. Participe!